Metade da história, sem saber que o imperador construiu a trajetória. Cê não entendeu que eu mando bem na rima. Antes de perder contrato, ele perdeu o pai e representou lá de cima. Hora oh! de história triste, sou atrevido. Quando ele jogava bem, era lá no Inter, se nem era nascido. Oh! o pivete, o cante é raiz, aqui é jogador de bomba pet ha, Jogador de bomba pet, que acha que compete, mas cê tá ligado que agora meu mano você nunca aqui entrete. você acha que cê rima bem, mas o rap eu sinto na pele, cê é pet eu sou pet Covid, te chuto lá na gaveta, só que do IML Tudo bem, só tá ligado meu mano que eu vou assim, levo o verso do começo ao fim, você não é jogador do Bombapete, não me evite, que é jogador bom no Bombabit. Ele é bom no bomba beat, ele fica de cinismo, ele não é rumo ao estrelato, ele é rumo ao estrelismo.